Rapaziada, beleza? Já voltamos com mais um vídeo é o seguinte, hoje nós vamos mostrar pra vocês mais um vídeo de Plants vs Undead E hoje eu vou mostrar para vocês como cuidar de uma planta NFT Como funciona? O que acontece? Depois que você colhe ela, o que acontece? Você tem que comprar outra? Que loucura! Não, calma! Tem que replantar? O que você tem que fazer? Vamos testar hoje na prática porque eu já tenho aqui do lado, você já viu uma planta para colher, uma planta NFT para colher e vamos ver aí como vai funcionar todo o trâmite com ela, tá? Primeira vez que eu vou fazer também, tá? Vou fazer com vocês. Então é o seguinte, já estamos aqui, como eu disse. Nós já estamos aqui, eu já vou a primeira coisa que eu fazer, é tirar corvinho, né? Vamos tirar a corvo aqui porque já apareceu esses últimos dias foi bem complicado, muita manutenção, muita travada, já perdi ele e eu, já tô meio nervoso. Bom, aqui a gente já tem tudo regado, né? Pelo que eu vi, todas regadas. É, também nenhuma mais com corvo Beleza E a gente tem aqui, é claro, a missão né Da, da planta, da árvore mãe né? A árvore mãe, tá aqui ó Já colhi, já colhi todas as recompensas Até a, a quinta Falta a sexta que é Agora estão dando saplings, né? Quatro saplings, quando bate ali 51 mil e pouco né Opa, opa, 51 mil e pouco é, Eu dei 52 águas Vou dar mais um pouquinho aqui, vou dar mais um pouquinho aqui Mais 20 ali, GG Vamos, vamos bater sem vamos bater 100, ó Vamos bater 128, agora a gente bate 100 aí. E GG, a gente vai ajudando também, a contribuindo para poder alcançar aí, bater logo essa meta, né? Bom, vamos voltar lá para a parte que interessa, rapaziada. É o seguinte, eu já posso colher essa planta NFT. É a que eu peguei, é a Incomum. E você sabe que ela ali tá marcando, ó. 508 LE em 48 horas. Só que muito bug, muita travada, muita manutenção. Provavelmente muita... É, muitas vezes ficou sem água E aí aconteceu o que? Caiu ó 382, eu achei um absurdo Mas também tem a questão de clima E tal, então Beleza, já foi, né? já aconteceu vamos, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que importa aqui Como funciona, vamos colher ela Primeira vez que eu vou colher ela Já colhi ela E ela segue Ela segue Caramba, ela segue ali hein? Eu não preciso botar pote eu não preciso botar água, já, já fica de boa, não preciso replantar, não preciso fazer nada. É só clicar, colher ela e ela já gera novamente, ah, já gira novamente aí o, o tempo. 44 e 50 ali, ó. Já tem ali um tempo a mais. Nossa! E ela vai contando, ó, é 48 horas. Ela já tá em 4450 ou seja, ela já vai contando. Na hora que bate ali, ela já vai contando próxima, pro próximo período, então... Eu colho, ela já vai estar tá rolando aí a contagem. Então, já faz mais ou menos umas 4 horas. No último período estava em manutenção, não consegui abrir para colher. Colhi agora. Então, já quer dizer que é, quase 4 horas rolaram aí de um período para o outro. E não parou o tempo, não ficou parado o tempo. Olha que legal, isso é muito bacana. É direto, contínuo, né? E eu não precisei comprar nenhum pote grande, nenhum vaso grande nesse né? daqui. E também não precisei comprar nada de... Regar novamente. Olha que legal. Isso daí dá uma... Um... Evita custo, né? Evita custo. Demais, demais, demais. Muito top, cara. Muito top. A gente sabe aí, ó... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com duas, né, NFT. Eu tô com essa daqui. Tô com essa daqui, ó. Essa daqui que é a... a... Dark. Eu peguei essa daqui no mercado, Dark. Tava baratinho, já peguei lá também. Então fui fico com dois NFT. Essa daqui que é a Dark. E também... A outra, que é a, essa daqui, que essa daqui é bacana demais. Ela é uma de fogo. E ela dá, ó. Ela dá. Tá aqui, tá aqui um número. Ah, tá aqui, ó. 508 em 48 horas. Deixa eu até mostrar pra vocês, ó. 508 em 48 horas. 508 dividido por 48. 10,58 por hora. Essa aqui é muito boa. E ela vai de 48 em 48. É rápida, né? É rápida. E outro detalhe também que eu, eu vi, né, também que acho que é legal sempre frisar pra vocês, é que quando eu planto uma NFT, eu tenho chance diariamente de dropar uma semente. Ela apareceria aqui, ó, nesse local. Então ela pode aparecer uma semente nesse local e sempre que eu dropo, ela tem 1% de chance, né? Sempre que eu planto, 1% de chance. Se você colocar um vaso desse aqui grande pra, pra, colocar, pra começar o farm, ela aumenta em 1% a chance de... De drop de semente. Então seria 2%. Eu tenho 2% de chance de dropar aqui. E 2% de chance de dropar ali em cima, tá bom? Então são aí ó 2% de chance em cada uma delas, tá? A gente tem também a questão do NFT. Quando tem um NFT, você já tenha liberado ó, a taxa de 150 LE para um PVU. Então ali, ó. Eu tô com 2,643. Nesse momento, eu tô com 17,62 PVU. Eu já posso sacar porque eu tenho a planta NFT, tá bom? Outra coisa que também ficou legal, mudou também, quando você põe é, PVU, agora, antes você colocava ali, né, é, 16 PVU para poder pegar 1100 e tanto ali, 1150 mais ou menos, é, LE para poder começar a fazer sua, a sua plantação, agora você tá fazendo, ao invés de 70 LE por PVU, eles estão dando 105 LE por PVU, então, com 5... PVU de entrada você já ganha 525, antigamente era menos também, né, então já tem uma, um aumento aí pra quem tá entrando, quem tá entrando vai ganhar um pouco mais de LE aí na hora de entrar também, tá? Vamos fazer o seguinte, agora, agora é aquela hora que a galera pediu, rapaziada, agora é aquela hora que a galera pediu aí, mandou a braba e falou pra eu fazer o seguinte no vídeo, falou pra eu abrir caixas, exatamente, são essas daqui, ó, são essas daqui, meu Deus, mano, cadê, cadê, cadê, cadê, tá aqui, ó aqui ó, sandbox, a galera falou abre caixas no vídeo Brunão, mas é o seguinte ó vou fazer o seguinte eu vou abrir caixas aqui no vídeo, vou abrir essas caixas no vídeo Eu vou abrir seis caixas no vídeo, tá bom? A gente vai ficar com dois mil e pouco ali, dois mil e pouco LE Mas é o seguinte, se vocês estourarem o um like aqui E comentarem pedindo pra eu abrir, fazer um vídeo só de abertura de caixas Eu venho aqui e faço uma abertura maluca de caixas, tá bom? Ó, confiando aí no poder da rapaziada chegando junto Então, mano, arrebenta o like, estoura o like aí Comenta e manda pros amigos fala, Mano, chega nesse vídeo, comenta aí, dá um like porque o maluco vai fazer uma abertura de caixas insana Ninguém viu isso até agora Então bota aí a sua boa e faz a boa Que a gente vai fazer, vai cumprir essa promessa Vamos lá então, vamos abrir aqui Então seis caixas, primeira caixa Bora lá, sandbox Ai meu Deus, ai meu Deus Uma caixa, uma caixa, vamos, vamos, vamos, vamos vamos. Bora, bora, bora Opa, facinha, facinha na primeira caixa, muito bom Alfacinho, baby na caixa, top demais Vamos mais uma, agora eu vou fazer o seguinte, eu Vou abrir duas de uma vez Eu quero saber como que eles funcionam Como que, como que funciona, ah, não dá pra comprar duas de uma vez? Ou é um ou é dez Tá, então tá bom, então vamos de uma em uma Vamos lá, mais uma, mais uma, mais uma Ah, aqui dá, dá sim, dá... opa, não, não dá não Pensei que dá pra escrever aqui, não dá não, então tá Vamos uma, vamos mais uma então São seis, hein, que eu falei, então Bora lá, torcida, torcida, torcida, torcida, torcida. Vamos que vamos, mais um alfacinho Mano, gostei Gostei, mais um baby pra nós, mano 22 no total a toalinha, hein? Vamos lá, mais uma então, terceira caixa do dia, bora partir! Imagina, veio uma semente, Cê é louco! Ah, agora veio água e o corvinho, mano, água e corvinho, mano, eu tô com muita água e muito corvinho, mano, tá maluco! Vamos lá, mais três caixas, hein, mais três caixas, bora que bora, meu amigo, agora é a hora, mano, essa é a hora ou não? alfacinho, alfacinho tá bom, alfacinho tá bom, não tem problema vem chegando alface, vem chegando alface aí babyzinhas tops, mais duas, mais duas, vamos lá então, mais uma agora partiu, vamos que vamos vamos lá, hein? podia dar uma sortinha da hora uh, pote, pote, pote, pote tá bom, pote eu uso também, tá de boa, não tem problema já chega ali mais potinhos pra gente vamos lá, a última então, a última caixa do vídeo Bora que bora, vamos que vamos! Comenta aí, mano, dá sorte para nós. E ó, você quer mais abertura de caixas insanas? Aí vai ser insano o um negócio. Comente, deixa o like, divulga para geral que eu vou fazer a doideira, rapaziada, vocês estão ligados. Bora! Vamos lá então, partiu mais uma! Já foi! Pote, pote, pote, pote. Mais um vaso, seis vasos ali a gente tem agora. Seis vasos. Bom, pelo menos eu não peguei ali o os muitos da água e corvinho, né? Eu peguei só um. Então, cinco prêmios aí, eu tenho três alfacinhos, dois vasos e um daquela uma da água, né? Então, eu perdi só 30 LE nessa brincadeira toda, mas ganhei alfaces e também ganhei vasos. Muito bom. É isso, galera. Se você quer aí aberturas insanas, malucas, doideiras, chega junto, comenta aí embaixo e estoura o like, beleza? Então é isso, manos. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto, não esquece de, de se inscrever no canal, mano, se inscreve no canal aí. E claro, mano, já chega junto e fica ligado porque tem muito vídeo chegando também, tá bom? Então é isso, mano, um abraço, falou e fui!